Vai doer, não é? Ah vai, e muito. Hey, yeah, I Alguém aí sabe onde tá o Francis? Opa, e aí tudo bem? Sim eu quebrei a quarta parede mesmo, aí, vai se ferrar Wolverine.